e será deliberado sobre ele na sessão de hoje ainda que essa, da comissão que vai se reunir para apreciar o relatório e em seguida estará disponível ao acesso ao conhecimento de todos os presentes. Deputado Vidigal. Senhor presidente, deputado Arnaldo Jordi, quero também cumprimentar aos demais parlamentares da mesa e aos parlamentares também que estão aqui no plenário. Quero cumprimentar aqui o representante do IBAMA, cumprimentar o representante do NPM e também saudar o prefeito de Mariana, o Duarte Júnior. É, quero também aproveitar e parabenizar a Comissão de Ética pela conclusão do trabalho da admissibilidade que acaba de ser divulgado pelo nosso presidente e dizer que esse é o esforço que essa casa tem que fazer para começar uma limpeza na política nacional. Senhor Presidente, a ruptura das barragens de Bento Rodrigues, distrito de Mariana, ocorrido dia 5 de novembro, é considerado o maior desastre ambiental do Brasil. Quem afirma é o médico patologista Paulo Saldiva, um dos grandes especialistas em poluição ambiental do mundo. A Samarco, uma empresa que faz parte da sociedade da Vale e da Anglo-Australiana BHP, nós sabemos que o acidente despejou mais de 62 bilhões de rejeitos de mineração nas cidades mineiras, ultrapassando os limites do estado de Minas Gerais e atingido ao nosso estado, que é o estado do Espírito Santo. Foram mais de 500 quilômetros percorridos, deixando um rastro de destruição que culminou em morte de pessoas e degradação da fauna em flora. Mais de 9 toneladas de peixes mortos foram retirados do leito do Rio Doce em Minas Gerais e no Espírito Santo, em decorrência da lama que vazou após o rompimento da barragem de Fundão. Vale lembrar que essa quantidade não engloba os peixes que já morreram nos mares do Estado do Espírito Santo. Os números são do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente de Recursos Renováveis. No trecho do rio situado em Minas foram recolhidas seis toneladas. Já na porção localizada no Espírito Santo, outras três toneladas foram retiradas, sem vida das águas lamacentas do Rio Doce. Vale ressaltar que a Samarco foi a responsável pelo desastre que atingiu Minas Gerais e o Espírito Santo e que terá consequências na vida de mais de um milhão de pessoas diretamente. Acidente é algo que não podemos prever. É verdade, mas neste caso, ao ultrapassar os limites da barragem e descumprir as recomendações do Ministério Público, a empresa se envolvia no que hoje é chamada, por meio de muitos, de uma tragédia premeditada. É preciso não esquecer ainda que só depois da determinação na Justiça é que a empresa começou a prestar auxílio para as vítimas. Mais de 25 dias após o rompimento da barragem de Fundão é que as mineradoras Samarco começou a pagar um auxílio às famílias atingidas pelo Mar de Lama. De acordo com a mineradora, cada núcleo familiar vai receber mensalmente um salário mínimo acrescido de 20% por dependente, além de uma cesta básica. Porém, nem todos os atingidos, como os distritos de Camargos, estão recebendo o benefício. Sem o dinheiro, as famílias ficam totalmente dependentes das benfeitorias da Samarco, o que impõe ainda mais dificuldade de retomada na vida diária. Além das vítimas da lama em Bento Rodrigues e arredores, Milhares de pescadores que sobreviviam da pesca artesanal no Rio Doce, em Minas Gerais e também no Espírito Santo, foram prejudicados. Muitos ficaram sem renda do dia para a noite, uma vez que a pesca no Rio Doce está suspensa indefinidamente devido ao acidente. Em comunicado divulgado, a ONU criticou a demora de três semanas para a divulgação de informações sobre os riscos gerado pelos bilhões de litros de lama vazados no Rio Doce, pelo rompimento da barragem no último dia 5. As providências tomadas pelo governo brasileiro, pela Vale, e pela BHP, para prevenir danos, foram claramente insuficientes. As empresas e o governo deveriam estar fazendo tudo o que podem para prevenir mais problemas, o que inclui a exposição de metais pesados e substâncias tóxicas, este não é o momento para a postura defensiva, dizia a nota divulgada pela ONU. A ONU ainda menciona a contradição nas informações divulgadas sobre o desastre, em especial a insistência da Samarco, para, é, que foi construí, constituída pela Vale e pela BHP para explorar minérios da região, de que a lama não continha substâncias tóxicas e descreve com detalhes, com detalhes o desastre ecológico provocado pelo vazamento, incluindo a chegada da lama ao mar. No comunicado divulgado, a ONU criticou a demora de três semanas para a divulgação de informações sobre o risco gerado pelos bilhões de litros de lama vazados no Rio Doce pelo rompimento da barragem. É preciso pensar na lei de barragens e em sua fiscalização, senhor Presidente. Antes e depois do acidente, que é sem dúvida um marco na mineração. A avalanche dos rejeitos gerados em Mariana pelo rompimento de uma barragem da mineradora Samarco despertou a atenção do Brasil para a segurança dessas instalações e expôs a precariedade da fiscalização desse tipo de empreendimento. A vistoria, na prática, tem ficado a cargo das próprias empresas, o que é um grande erro. É preciso rever a lei, e realizar mudanças no atual modelo de inspeção. De acordo com a Política Nacional de Segurança de Barragens, que estabelece procedimentos de segurança nesses empreendimentos, a fiscalização deveria ser compartilhada entre, as, entre a empresa, órgãos federais como o DNPM, como o IBAMA, como a ANA e o órgão estadual responsável pelo licenciamento ambiental. Mas faltam fiscais e dinheiro para monitorar as mais de 662 barragens de rejeitos minerais em funcionamento do país. No ano passado, por exemplo, apenas 10% delas foram vistoriadas. Mesmo assim, de forma precária, como informou o diretor geral. Senhor presidente, diante disso, torna-se mais do que necessário que, como representante da população brasileira, este Parlamento dê a sua contribuição para criar mais dificuldades através da legislação e ampliar o cerco contra as mineradoras. Cabe ao nosso país sair desse ciclo vicioso e extrativista que há é muito estabelecido pela mineração e explorar economias menos nocivas ao meio ambiente. Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, deputado Vidigal. Eu vou passar a palavra ao deputado, mais um deputado, o deputado é, Leonardo Monteiro, e em seguida chamamos mais um dos nossos convidados. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, quero cumprimentar o deputado Arnaldo Jordi, em nome dele saudar todos os deputados e deputadas aqui participando dessa sessão plenária, e componentes da mesa, cumprimentar o prefeito Duarte Júnior, em nome dele, todos os prefeitos de Minas Gerais, que principalmente que compõem ali, a nossa bacia do Rio Doce, em Minas Gerais, mandar um abraço para a prefeita Elisa Costa, de governador Valadares, que conseguiu, com muita dificuldade, administrar a crise consequência do desastre de Mariana, Superando muitas dificuldades, articular a comunidade, a comunidade participou ativamente do momento difícil que viveu a nossa cidade de Guaraná do Valadares e todas as cidades que compõem a bacia do Rio Doce. Mas quero também saudar o, o doutor Renato Leite, que é presidente do CODEMA, lá na região do, do Médio e Baixo do Rio Doce. Em nome dele, saudar todas as as entidades ambientalistas, o movimento social, os atingidos pela, pelo, por esse desastre, os que são atingidos pelas barragens não é, ali no, na bacia do Vale do Rio Doce, principalmente em consequência do desastre de Mariana. Eu, senhor presidente, eu, eu, eu moro ali na bacia do Rio Doce, moro em governador Valadares, é, acompanhei desde a quinta-feira quando aconteceu o desastre, né, que atingiu, sobretudo, os distritos ali, os povoados de Mariana e depois toda a nossa bacia do Rio Doce, como foi dito aqui pelos órgãos federais, pelo IBAMA e pelo DNPM, atingiu mais de 600 quilômetros, compreendendo de Mariana até o Oceano Atlântico, no Espírito Santo. A nossa região, senhor Presidente, é a, a última região do Estado que foi explorada. Portanto, o médio e o baixo Rio Doce é uma região nova. Para vocês terem uma ideia, há pouco mais de 80, 100 anos, o Rio Doce era navegável. Tinha uma lâmina d'água que, que era navegável até a nossa região ali, de Patinga, Governador Valadares. Portanto, com é, a construção da linha férrea, que foi o, aconteceu o desmatamento, a, a, a, cortando a, as madeiras, a floresta, a floresta tropical que, que nós tínhamos ali naquela região. E, e depois, com a própria exploração indevida daquela região, todo ano se colocava fogo, acreditando que o colonhão saía melhor para o gado comer. Então, hoje nós temos uma região completamente destruída do ponto de vista ambiental, com topos de morros, carecas, as nascentes secando, os afluentes do Rio Doce também secando e agora completa com esse desastre de Mariana que pegou a região completamente despreparada. O Rio Doce naqueles dias não chovia na região, a lâmina d'água muito baixa, portanto o que nós vimos foi, foi lama e pedra passando por aquela região, o governador Valadares, por exemplo. Me lembro, e nós gravamos cenas lá, que os peixes, alguns que morreram mais depressa, aqueles que têm mais é, experiência de conviver com a lama, que é? é o caso dos cascudos e tal, é, pulando e procurando oxigênio. É, então, foi uma, uma, um ato desastroso para to, nós todos na região. A população não é, completamente incomodada, as cidades não, não esperavam conviver com aquilo nunca mais imaginávamos que pudesse é, ter o Rio Doce em condições que não pudesse coletar água para o tratamento para se tornar potável as comunidades da região né, os agricultores que coletam água no Rio Doce para poder irrigar a planta para as criações tomar, não tem como coletar essa água mais no Rio Doce então nós vivemos uma situação dramática ainda em toda a bacia do Rio Doce. Portanto, senhor presidente, como o tempo aqui é. Nós temos pouco tempo para. Eu queria aqui sugerir. É, porque nós temos recebido propostas de várias instituições da região, no sentido de revitalizar a bacia do Rio Doce: da UFOP, da Universidade Federal de Juiz de Fora, Campus Governador Valadares, da Univale, que é a nossa universidade lá no Vale do Rio Doce, do Instituto Federal, do Instituto Sebastião Salgado. É, e do próprio Comitê da Bacia do Rio Doce. Todos eles têm propostas, exemplo, de recuperação da Bacia do Rio Doce. Então, nós estamos propondo que a gente pudesse reunir todas as instituições que eu acabei de citar aqui e a gente elaborar um projeto único de recuperação da Bacia do Rio Doce, que passa pela revitalização, que passa pela é, dragagem, pela limpeza do rio, que passa também por replantir de florestas, que passa pela recuperação das nascentes, portanto, que a gente pudesse trabalhar, então, um projeto conjunto, né, um projeto que fosse abrangente do ponto de vista, então, de recuperar toda essa bacia do idoso. E que a gente chamasse, como disse aqui as pessoas que me antecederam, pela responsabilidade por aqueles que provocaram o acidente. Nós não podemos de de dizer, é, deixar é, em branco a, a cobrança e a responsabilidade da Samarco e da Vale do Rio Doce para assumir, inclusive, esse projeto de recuperação da bacia do Rio Doce, que passa não só pelo acidente agora é, de Mariana, mas como pelo toda essa destruição da bacia do Rio Doce, que essas instituições, as empresas, participaram. Portanto, agora recuperar a bacia do Rio Doce é responsabilidade, sim, da Samarco e da Vale do Rio Doce. E que essas instituições pudessem contribuir na elaboração de um projeto que passe, então, pela recuperação da nossa bacia do Rio Doce. E colocar à disposição, senhor Presidente, como deputado federal, nós estamos também articulando uma audiência pública aqui na Comissão do Meio Ambiente, uma audiência pública da nossa Comissão Externa, lá em Governador valadares de Colatina, para que a gente pudesse, conjuntamente, trabalhar, então, um projeto de recuperação da nossa bacia do Rio Doce, da nossa Mata Atlântica não é? lá na, na toda aquela região do Rio Doce. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Leonardo. E a sugestão de Vossa Excelência já de cara coincide com a proposição deixada aqui sugerida pelo prefeito no sentido de tentar, junto ao Ibama e ao Ministério do Meio Ambiente, uma audiência para ver como é que melhor pode se equacionar isso, inclusive no projeto de recuperação. E isto, claro, além do poder público, nós temos a centralidade disso, são com aqueles que foram causadores desse evento, que foi a Samarco. Pode? Claro. Pode falar. Final, não é só uma. Alô, é, eu pedi aqui a essência do, do deputado Arnaldo Jordi para fazer uma complementação, que isso está vindo de encontro com, com pronunciam, o pronunciamento dos parlamentares. É, para avisar que a Advocacia Geral da União, através da Procuradoria Geral do Ibama, junto com, com a Advocacia dos Estados de Minas Gerais e Espírito Santo, ajuizaram a ação civil pública de reparação de danos do Rio Doce, com a criação de um fundo de 20 bilhões de reais para a recuperação ambiental do Rio, independentemente das outras compensações. Então, todas as iniciativas que vieram nesse sentido, a gente poderia carrear para essa ação civil pública proposta pela União Federal. Obrigado, deputado. Obrigado, doutor Luciano. Eu passo a palavra agora ao Mário Mantovani, da SOS Mata Atlântica, para fazer suas considerações. Obrigado, deputado Arnaldo Jordi. É muito, muito importante a gente, como sociedade civil, também estar podendo manifestar aqui a, a nossa solidariedade ao povo de Mariana e da região, e foram muitos os movimentos sociais, as organizações não-governamentais que acorreram a ajudar com essa, com essa tragédia nacional dessa mineração. O que eu gostaria de marcar aqui, até aproveitando a fala do deputado Leonardo Monteiro, que é parceiro da Frente Parlamentar Ambientalista, e eu trabalho no Rio Doce já desde os anos 80, é das muitas mortes que nós tivemos com esse rio. Todos os ciclos econômicos predatórios, inclusive esse ciclo econômico da mineração, que só extrai e que a gente vê mandando commodities para fora e que agora, sem o preço inclusive do minério de ferro no mercado internacional, coloca ainda sobre risco maior essa região. O que nós fizemos como SOS Mata Atlântica, além de deslocar nossas equipes de monitoramento de qualidade de água, para essa região, levantando a qualidade da lama, para a gente poder também fazer análises independentes sobre como anda essa, essa, essa contaminação do rio. Nós fizemos agora um mapeamento da região e até lembrando aqui o nosso, o Luciano que colocou, representando a Ibama, a área que nós tivemos de desmatamento só na região dos cinco municípios que corresponde a Minas Gerais, Mariana, Barra Longa, Rio Doce, Santa Cruz, Escalvado, Ponte Nova, nós tivemos aí 1.775 hectares de áreas impactadas e diretamente de Mata Atlântica nós perdemos é, uma área de mais 300 hectares. Então, mais de sete anos do que foi desmatado só em Mariana, por exemplo, em, nos últimos sete anos. O que eu gostaria de colocar é que nós estamos também aqui na Comissão de Meio Ambiente, na Frente Parlamentar Ambientalista, lutando não contra o royalty para os municípios que merecem e precisam ser como disse o prefeito muito bem ter esses recursos mas essa lei de mineração que está aí associada ao que entrou hoje lá no, que estava para ser votado hoje o 654 no senado nós vamos ter um dos maiores desastres porque a mineração passa a estar acima de tudo e de todos acima da lei também na licenciamento se o lado dos municípios nós vamos resolver do ponto de vista ambiental, a mineração vai destruir o pouco que resta. Seriam acima de todos e de todos, e ninguém alcançaria mais com responsabilidade esses grupos, como a Samarco, como a Vale e qualquer outro dos grupos que operam no Brasil, principalmente tirando o Mata Atlântica para fazer carvão do Cerrado ou das matas aí na região para a siderurgia. Então, nós temos grandes impactos que a gente consiga com a sociedade civil, o representante do Condema, que parabéns por ter trazido o Condema, porque a sociedade tem que fazer esse tipo de acompanhamento. Se nós, como sociedade civil, não conseguimos acompanhar isso, a mineração vai continuar esse ciclo perverso desde os primeiros séculos né, de, do descobrimento, quando só extrai coisas no Brasil. E aí, é, lembrando que o, o que mais a, a, que me deixou impressionado foi que nós tivemos imagens, deputado Jordi, do rio doce não conseguindo chegar ao mar no começo do ano agora quando foi mostrado a gente falou disso na, na frente parlamentar ambientalista quando fizemos o nosso evento sobre a questão da crise hídrica e as pessoas não reagiram agora precisou da lama, precisou disso para as pessoas reagirem é impressionante talvez a gente para terminar o prefeito falou muito bem nós ainda continuamos jogando esgoto, nós continuamos jogando lixo e a, o assoreamento do Rio Doce é tão grave, se gastou mais dinheiro com o assoreamento do Rio Doce até hoje do que com o saneamento e todas as outras coisas. Então, que seja um grande aprendizado, a sociedade civil vai continuar contribuindo e eu aqui destaco o papel do Ministério Público de Minas Gerais, que foi o primeiro que tomou atitude e que chamou a responsabilidade, pedindo inclusive aquele primeiro bilhão de reais para que atendesse emergencialmente essa população e que até agora lamentavelmente nem o governo do Estado e muito menos a mineradora se responsabilizar em colocar recursos para a comunidade que exigiu urgentemente. Então, obrigado presidente, a SOS Matatante continua solidária e vai estar atuando nessa região e contando com a frente parlamentar, como diz o, Leonardo, o deputado Leonardo Monteiro, nós vamos fazer um trabalho de de restauração desse, desse rio. Há muitos anos impedindo pedindo isso. Obrigado. Muito obrigado, Mário, pelas contribuições e atuação sempre presente da SOS Mata Atlântica nessas questões de interesse da sociedade brasileira, em particular das questões ambientais. Eu passo a palavra agora ao deputado Paulo Abiaco para fazer as suas considerações. Em seguida, o deputado Maxi Filho. Meu caro presidente Arnaldo Jordi, eu quero cumprimentar a todos que compõem a mesa a pessoa desse jovem e bravo prefeito do município de Mariana, meu especial amigo e correligionário, deputado eh, prefeito Duarte Eustáquio Júnior, que se revelou um líder nato e competente no momento eh, da dificuldade. Eu quero cumprimentar também a todos os meus colegas que aqui se fazem presentes e aos técnicos do governo e os representantes da sociedade civil. E quero dizer a todos, de forma muito rápida e sem procurar ser repetitivo, porque aqui já a essa altura fizemos uma análise muito ampla do problema, que é preciso buscar objetivamente compreender o que houve o que tem que ser feito, sem esquecer de olhar para trás, olhar o presente, principalmente o futuro, principalmente da cidade de Mariana, que, sendo algo positivo ou não, vive efetivamente da indústria do minério e não pode parar tal qual parou o distrito de Bento Rodrigues. A cidade tem a sua economia, precisa de arrecadar SEFEM, tem que ter o recolhimento de ISS e se nós adentrarmos no debate uh, apaixonado, uh, buscando demonizar o setor mineral, nós teremos não só Mariana, o distrito, a sede, os muitos distritos e a sede do município, como teremos a vizinha Ouro Preto, como tantas outras cidades de Minas e do Pará, parando no tempo. Então é preciso tomar, eu quero aqui fazer um alerta, muito cuidado com esta questão. Uh, uma outra questão que me obriga aqui a dizer é o seguinte, hoje o país vive uma situação política complexa. Nós estamos aqui vivendo um debate grave, um ambiente político muito deteriorado. Mas o fato é que, nos últimos anos, em uma década, praticamente nada se fez no sentido de buscar as providências estruturais para esta questão uh, do, do, do melhor acompanhamento da estrutura dos órgãos relacionados a esse setor, aqui falo objetivamente em relação ao DNPM, que já podia ter se transformado numa agência reguladora há muito tempo e não, e não se transformou porque o governo federal se colocou contra e não quis debater, aliás, não debateu nenhum dos temas estruturais do Brasil. E, portanto, agora é preciso que nós passamos a enfrentar este problema. Já, já que nós temos pela frente a necessidade premente de encontrar uma solução para o Rio Doce. Para o Rio Doce. Quero dizer que, além de votado em Mariana, sou também votado na cidade de Governador Valadares. E o que ninguém diz, e aqui ouvi, é que o Rio Doce já estava morrendo, estava na UTI, o Rio Doce estava secando, porque não há efetivamente uma política e nem sequer investimento do governo federal para a preservação das nascentes, para o tratamento por usinas do lixo, para o investimento em saneamento básico, para o desassoreamento do rio, e efetivamente, tudo o que o Rio Doce não merecia era um desastre ambiental, porque o Rio já estava morrendo. Era um paciente terminal que recebe agora uma carga que faz, quem sabe com que nós possamos até, encontrar uma, um novo medicamento que pode salvá-lo. E quero também dizer, senhoras e senhores, o seguinte, aqui de maneira muito objetiva e clara. Nós não podemos ser irresponsáveis. Nós temos que investigar, temos que fazer o juízo de culpa e temos que buscar a punição dos envolvidos, dos responsáveis. Mas temos que fazer isso de maneira absolutamente equilibrada. Não podemos apontar o dedo antes da hora. Vivemos no Estado Democrático de Direito e, portanto, todos aqueles que, por culpa, por dolo ou por negligência, tem o direito de se defender. O que nós estamos vendo, o que nós estamos vendo, são ações desconexas, sejam do Ministério Público, Federal, Estadual, do governo do Estado. Mais um minuto, Dos órgãos relacionados aos setores do meio ambiente, da ministra de Meio Ambiente, do ministro de Minas e Energia, autoridades que estão falando, cada. Cada qual, cada qual, num ponto de vista completamente diferente um do outro, não há coesão de entendimento do governo federal, como também o Ministério Público não está sabendo ser, e aqui faço uma crítica clara, o Ministério Público ainda não apresentou absolutamente algo concreto, há a criação de fundo, outra criação de outro fundo, outra de outro fundo, mas não há efetivamente uma ação efetiva, para, em primeiro lugar, já concluindo, meu caro presidente Arnaldo Jordi, já de forma objetiva, salvar Mariana. Porque o futuro de, de Mariana depende, sim, da continuação, da continuidade da sua atividade, que hoje é base de sustentação econômica. Dois, a recuperação do Rio Doce, muito se fala, mas não há um plano. Aliás, a presidente Dilma não faz uso do Fundo Constitucional para Desastres, sejam eles naturais ou não. E esses recursos que existem já poderiam estar sendo aplicadas se, ao menos, houvesse uma ação concreta e efetiva do governo federal, que, aliás... Está atônito em meio a esta crise política e não consegue definir um processo, um projeto, um sistema, uma estratégia, um planejamento de aplicação de recursos, porque como em outras nações do mundo, nações que não precisam ser as potências econômicas, já claramente estaria o governo federal com uma ação concreta de recuperação dos danos dessa catástrofe. Aliás, eu aqui que me perdoe o deputado Leonardo Monteiro, que, aliás, gosto muito, e é meu amigo pessoal, presidente. eu devo dizer o seguinte, a Presidente, da República, a única coisa que fez foi, depois de quase dez dias, ir à Mariana para dizer que queria arrecadar uma multa. Ora, e onde está o investimento do governo federal, do fundo constitucional, que existe para estes dramas, tal qual existe no Japão, o fundo para eventos relacionados a tsunamis, vulcões ou algo parecido, como existe nos Estados Unidos, e o princípio, de, o princípio republicano é o mesmo, para investimento em danos causados por furacões e etc. São danos naturais. Os danos que são de responsabilidade do homem, este tem que ter a acusação, a justiça, a defesa e o julgamento. E só depois, então, a punição. Ora, então, tenhamos aqui o bom senso, de começar um processo objetivo e claro, planejado, de solução. Algo que o Ministério Público ainda não... Sua tolerância e paciência. Não há, no governo federal, absolutamente nada de concreto para apresentar a Mariana e as regiões ribeirinhas do Rio Doce e, principalmente, a nossa querida Valadares, não há, efetivamente, nada de concreto, nada de efetivo, até agora, a dizer às vítimas desta catástrofe. A quem, aliás, quero finalizar o meu discurso saudando a todos os moradores de Mariana, especialmente as famílias de Bento Rodrigues, a todos os moradores de Governador Valadares, que sofreram com a falta de água e estão com o seu glorioso Rio Doce quase em estado final. Estado de, de, de morte e a todos, enfim, dos municípios onde também sou votado, como Santa Cruz Calvado, Barra Longa, enfim, toda a região, enfim, todos os mineiros, a toda a nossa Minas Gerais. Mas quero aqui fechar o meu pronunciamento, novamente, assim como iniciei, fazendo uma referência a este ilustre e competente prefeito. Representa a Mariana, representa Mariana orgulhando o povo mineiro dando orgulho ao povo de Mariana, como principalmente soube fazer no COB, lá em Paris, representando também o Brasil. Muito obrigado a todos. Obrigado, deputado Paulo. O V. Exa foi muito feliz, deputado Paulo, quando diz que nós não podemos e nem é, não é pertinente o é, um engessamento, a satanização, não é? do setor mineral. Agora, nós precisamos, esse episódio, Mariana, eu não chego à conclusão, por falta de elementos, mas também não descarto, mas não estou convencido disso, deputado Caio, que houve uma ação, digamos assim, dolosa ou deliberada, ou... mas que o relatório do DNPM há dois meses antes do acidente já indicava riscos altíssimos é, acerca da situação da barragem e lamentavelmente nada foi feito, ou seja, no mínimo negligência, no mínimo é, houve diante, ou seja, era possível conter parte, pelo menos, desses prejuízos gerados, o que mostra o quanto ainda está fragilizado o nosso ordenamento jurídico, a nossa legislação sobre isso, os órgãos de fiscalização ainda são muito lentos, ou seja, essas empresas, na verdade, é, praticam muitas vezes aquilo que não praticam nas relações dos seus países de origem no caso da australiana e outras não é? É, o exemplo da Vale do Rio Doce aqui foi dito que o, a bacia hidrográfica de, do Rio Doce há menos de um século atrás era absolutamente navegável o que produziu essa precarização, desmatamento, assoreamento das nascentes, todo, tudo isso que a gente já viu esse filme há muito tempo em vários lugares, e isso continua até hoje sem o mínimo de ação preventiva do Estado brasileiro. Muito bem, eu quero passar a palavra ao deputado Maxi Filho, antes, porém, vou aqui homenagear a bancada mineira, que é hegemônica nesta sessão, não é? e passar aqui a presidência para o deputado Leonardo, para presidir... É... A, a nossa sessão deputado Leonardo, que aqui depois... senhor presidente senhores deputados, senhoras, senhores que nos assistem que participam desta sessão desta comissão geral já se falou muito a respeito do, desse episódio desse desastre eu tenho ido ao Rio Doce sou do Espírito Santo no último sábado me dirigi ao município de Jaguaré, no norte do estado, o rio Doce está vermelho, o rio Doce se transformou num rio de sangue, fazendo lembrar, inclusive, uma das dez pragas do Egito, quando a água se transformou em sangue. É desse jeito que... Que nós estamos recebendo lá no Espírito Santo o Rio Doce que se transformou em Rio Vermelho. Eu queria chamar a atenção a um provérbio, um ditado, chamado a Lei de Murphy, se alguma coisa tem chance de dar errado, vai dar errado e da pior maneira possível. Se aplica perfeitamente ao que nós assistimos em Mariana, cujos efeitos estão lá no meu estado, estão lá em regência, na Foz do Rio Doce. Eu quero chamar a atenção para um artigo publicado no dia 2 de dezembro na Folha de São Paulo, do senhor João Lara Mesquita, onde ele chama a atenção para alguns artigos do Código de Mineração. Entre aspas, o Código de Mineração no capítulo 2 artigo 21, inciso 24, estabelece que compete à União organizar, manter e executar a inspeção do trabalho. Já o capítulo 1º, artigo 174, é claro, como agente normativo e regulador da atividade econômica, o Estado exercerá na forma da lei as funções de fiscalização, incentivo e planejamento, sendo este determinante para o setor público, indicativo para o setor privado. Na verdade, senhor presidente, o que nós assistimos foi a conjugação de diversos fatores negativos. Alguém já definiu o sucesso como a combinação de diversos fatores positivos. O fracasso pode, diametralmente, oposta à definição dita, a combinação de diversos fatores positivos. Negativos foi isso que acontecia eu queria chamar a atenção a companhia Vale do Rio Doce agora Vale, que já tinha riscado o Rio Doce do seu nome, agora riscou do mapa de Espírito Santo e de Minas a Vale a Vale é uma empresa privada foi privatizada no governo Fernando Henrique e não foi reestatizada no governo Lula nem no governo Dilma a vale é empresa privada. Só que governantes brasileiros, especialmente o ex-presidente Lula, que era a sua ministra das Minas e Energia, a senhora Dilma Rousseff, que hoje é presidente da República, foi o Lula quem demitiu o presidente da Vale do Rio Doce. Poucas pessoas estão tentando para isso. Porque para exercer essa função de fiscalização há que se ter uma separação, há que se ter uma liturgia entre o Estado brasileiro para cumprir e velar sobre essa sua atividade fiscalizadora da atuação de uma empresa mineradora que é particular. Faço, chama atenção também a esse detalhe. Deputado, nós vamos conceder mais um minuto, porque nós temos que encerrar antes das 14 horas, tem mais alguns inscritos. Eu sei que abordo um tema polêmico, mas, enfim, sei que alguns podem discordar dessa visão. Mas eu quero fazer uso do meu direito de opinião, palavras, aqui nessa tribuna, para registrar que, dentre esse conjunto de fatores positivos, a governança brasileira, que não se afastou devidamente de uma empresa particular que devia ser fiscalizado pelo poder público, e essa relação, esse relacionamento incestuoso do Estado brasileiro com muitas empresas, até mesmo estatais, no caso, uma empresa privatizada, também contribuiu de forma decisiva para esse desastre ambiental que desagou lá no Espírito Santo, lá em regência, matando, assassinando o rio que era doce e que hoje, ficou vermelho, rio doce hoje é um rio de sangue. Obrigado, senhor presidente. Agradecer ao deputado Max Filho, do Espírito Santo, que acaba de falar aqui na nossa sessão plenária é, sobre o desastre de Mariana. Eu passo a palavra agora ao Renato Leite. Renato Leite é presidente do CODEMA, é, Conselho Municipal de Desenvolvimento e Defesa do Meio Ambiente. Ele também é presidente da Associação de Proprietários de terrenos lá do Pico do Ibituruna e é diretor da Associação dos Pescadores e Amigos do Rio Doce. Portanto, com a palavra, o senhor Renato Leite. É, boa tarde a todos. Em nome do deputado Caio Nassi, eu cumprimento os componentes da mesa, porque realmente a gente precisa ganhar um pouco de tempo, porque o tempo é meio escasso. Realmente, não vou falar mais na tragédia que aconteceu, mas tem um lado que foi pouco citado e nunca vi citando, o lado psicológico das pessoas. Eu acho que isso tem que ser incluído, sim, que tem pessoas que não estão dormindo nessa região, pode acontecer novo desastre ambiental contra as barragens. Então, eu acho que essa Samarco tinha, sim, de se recobrar também para dar assistência psicológica a essas pessoas. Segundo lugar, eu tenho a sugestão para duas sugestões para fazer. Primeiro, que o Instituto Terra, que eu acompanho o Sebastião Salgado há muitos anos, que esse projeto de recuperação de 370 mil nascentes em Minas Gerais, seja executado coordenado pelo Instituto, que tem parceria com essas universidades antes aqui citada, certo? É, são 30, porque a partir da recuperação das nascentes, serão os Pequenos filetes de águas, pequenos corpos, pequenos rios, que vão compor, voltar a compor a pujança do Rio Doce. Então, isso é importantíssimo. Segundo, toda ação que for feita agora, se não for imediatamente suspensa a tramitação do Código Mineral, vai resultar em nada, porque esse Código Mineral ficou três anos e meio, quando era tratado o Leonardo Quintão, e de repente ele apresenta ele sem novos estudos. Depois dessa tragédia, eu acho todos os valores... Todas as análises têm de ser feitas novamente, porque senão está se voltando, voltando a um projeto com ele desde 2011, que eu acho um absurdo. Além do mais, há interesses envolvidos que a gente sabe é, foi divulgado, inclusive que esse projeto foi concretar, concretizado dentro do escritório de uma mineradora, certo? Eu acho também que nós devemos, né? Juntos aqui, tô, o prefeito de Mariana, que eu acho importante, mas importante importante é que essa comissão também possa agilizar para que ela possa receber essa marca, os mais de 400 milhões que tá estão atraso em execução lá. Que isso é melhorar muito o problema, certo? E eu, eu faço, pra, só para completar, eu, por exemplo, a, a recuperação do Rio Doce, as matas... As florestas é muito importante. Eu já plantei mais de 220 mil árvores em Bituruna, certificado pelo EF. E eu sei o efeito que dá nas nascentes e tudo fantástico. Se não fizer isso, recuperação das nascentes, interromper imediatamente a tramitação desse, desse código mineral, eu acredito que qualquer ação que se fizer aqui vai ficar só em ação, não vai sair do papel. Porque, na realidade. A população, todos nós estamos chocados. O Rio Doce, eu vou fazer 70 anos. O Rio Doce eu lembro que eu pulava 40 anos na, na, na ponte, na seca, na ponte de São Raimundo, de são Raimundo e nadava até a dos Araújos. Então são tragédias que estão acontecendo, tem culpa também do governo, e acredito que também eu pedir ao presidente Dilma para reformar o decreto que ela falou como é desastre natural. Como desastre natural, Samarco pode alegar e ficar isento de pagamento de, vários, de várias ações que estão sendo propostas e serão propostas no futuro. Porque, na realidade, a inversão da prova, da prova passa a ser dessa amarga. Mas, baseado nisso, tanto é que ela está escorregando, acordo com o Ministério Público e tudo. Então, são situações que têm que ser olhadas com carinho por todos vocês e não votem esse Código. Faça a pressão pelo seu votado agora, eu acho justo o 4% e eu acho que é pouco ainda de contribuição sobre o valor bruto realmente para cidades mineradoras. E no mais, né, agradecer essa oportunidade aqui e agradecer também o Caio Nassi e também o deputado Eros Biondini, que se empenharam desde o princípio para poder, questão de, de água, houve a campanha aqui, minha irmã está até aqui, coordenou em Brasília, e ela conseguiu, sugerir o Ayrus Biondini, e ele fez um requerimento aprovado pelo presidente, para que o transporte fosse feito até Valadares das águas arrecadadas aqui, certo? O Caio Nassi, para mim, representa a nova geração de políticos, comprometidos com a verdade, com a competência, certo? Tenho muito orgulho de estar participando, e participei junto com ele, da campanha. Então, são pessoas que levam a fé a gente, porque eu lembro que antigamente, sem crítica direta, o que era errado na Câmara, o que era processado, o Senado, tudo, representava 10% no máximo. Hoje, tem uma inversão de valores. Talvez a gente tenha 10% que se pode realmente confiar. Isso é muito lamentável, porque nós sabemos que 50% da Câmara e do Senado está sendo é, objeto de processo por motivação E creio que, só para encerrar, uma grande parte está na fila esperando, certo? Tem as pessoas corretas que trabalham, conheço vários aí realmente, mas, infelizmente, né, o, os escândalos e tudo estão tá comprometendo essa casa. Então, o movimento sério, esse código. Se vocês fizer, não fizerem barrer esse código, nada vai adiantar, porque, na realidade, o trato, a separação do minério pode ser feita a seco, como é feito em 80% lá, é, em Carajás. Por que não aqui? Porque vai diminuir o lucro? para qual lucro que vai poder pagar esse, esse desastre ambiental aqui? Então, é uma reflexão que todos nós temos que fazer, tomar posição, sairmos de nossa zona de omissão e, realmente, eu espero que Deus ilumine a caminhada, o pensamento de cada um de vocês para que nós possamos, realmente, trazer o nosso rio doce de volta, de doces lembranças. Lembrando só mais, só para completar, senhor é, é, presidente é, Monteiro. Só para completar que o governo federal teve a, a, a, a, só deu entrevista lá, nossa presidente, o Pimentel teve lá também, realmente, infelizmente, não correspondeu nada, tiveram só fazendo marketing. Eu acho isso absurdo, porque ele poderia ter decretado outra situação de tragédia, de, de, de, de, é, é, de tragédia quando a presidente não o fez porque isso envolveria cumpri, é, participação direta deles. E chocante também foi que o secretário de desenvolvimento declarou publicamente que a Samac também foi vítima. Isso é muito lamentável, voltou atrás também, certo, mas o estrago já estava feito, porque ele expressou o sentimento que ele tinha ali dentro. Então, eu quero registrar meu processo, meu protesto contra isso e agradecer né, a oportunidade de estar aqui essas sugestões que eu, que eu fiz algumas eu vou ver se encaminha através do deputado agradecer o senhor Renato Leite eu passo a palavra agora ao deputado Evaí de Melo presente o deputado Evaí de Melo? não estando presente eu quero agradecer o deputado eh, Jordi Autor do requerimento que possibilitou a realização dessa sessão plenária aqui da Câmara dos Deputados, para fazer essa discussão e esse debate sobre um momento tão importante e uma questão tão importante que foi o desastre de Mariana, que atingiu, como nós ouvimos aqui e assistimos, toda a bacia do Rio Doce, da nascente do Rio até o Oceano Atlântico. Portanto. É, observei também aqui algumas sugestões que foram é, apresentadas no, inclusive agora pelo senhor Renato Leite, da elaboração do projeto de revitalização da Bacia do Rio Doce sob a coordenação do Instituto Sebastião Salgado mas que pudesse envolver a Universidade Federal de Ouro Preto a Universidade Federal de Juiz de Fora Campos Valadares, a Univale o Instituto Federal Campus Governador Valadares enfim, todas as entidades que estão propondo projetos de recuperação e revitalização da Bacia do Rio Doce Além das outras propostas que, que foram apresentadas aqui nesta sessão geral de audiência pública da Câmara dos Deputados é... Então quero também agradecer a participação de todos os convidados Aqui do IBAMA, do, DNB, do DNPM, prefeito de Mariana enfim, todos que contribuíram para a realização da nossa sessão. Agradecer também a presença de todos os deputados e, tendo sido alcançado a finalidade desta Comissão Geral, declaro, portanto, encerrada a presente sessão. Muito obrigado a todos e a todas. Está, portanto, encerrada a nossa Comissão Geral.